Em tempos de ataques cibernéticos e alta dependência tecnológica, manter a integridade dos dados é de suma importância para assegurar a sobrevivência de um negócio. Foi pensando nesta necessidade que a SCI Sistemas Contábeis desenvolveu o Storage SCI. Essa ferramenta consiste em um sistema de backup automático das informações contidas nos sistemas SCI, possibilitando assim a recuperação dos dados em caso de problemas técnicos ou de segurança. A contratação do serviço é realizada por espaço desejado na nuvem, tendo o administrador liberdade para aumentar o limite sempre que necessário. Os dados ficam armazenados sob custódia da Amazon Web Services, sistema utilizado por multinacionais de todo o mundo. Os backups podem ser realizados em intervalos periódicos, de acordo com a necessidade do contratante. O acesso às informações se dá através da área do cliente SCI, Caso necessário, o administrador poderá realizar o download dos dados, mantendo assim o funcionamento da empresa contábil e a segurança de seus clientes. Garanta integridade e constante evolução do seu negócio. Storage SCI, mais um recurso simples, criativo e inovador, porque as empresas contábeis merecem Saiba mais. Ligue 0800-470808